Na Bom, uh, faz bastante tempo que eu não venho aqui no canal E faz bastante tempo que eu não jogo esse jogo Então, se eu, sei lá, esquecer as mecânicas do nada É por causa disso, ok? Uh, eu estava estagiando Então eu não tinha muito tempo pra gravar Mas agora eu voltei, opa, já terminei o estágio Então vamos voltar com tudo Eu lembro que tinha uma parte aqui que eu estava morrendo direto Eu acho que era nessa pedra aqui mesmo Agora, eu não sei se eu volto pra essa pedra e tento passar de novo. Eu já percebi que tô morto. Ou se eu vou pra uma pedra nova. Pra próxima aqui. Ou sei lá, talvez aquela lá. Talvez aquela lá seja mais fácil. Eu tava pensando, na verdade, ir pra aquela lá. Tá, aqui defende. Aqui. Aqui, aqui joga. Aqui é ela tá forte. Tá. E aqui dá o um coisão. Tá. Aí, bolinha, coisa. Ai, tá, é quadrado que usa o equipamento. E o triângulo muda. Tá, e eu não consigo correr porque minha armadura é pesada, né? Exatamente. Eu falo com esse cara aqui? Não, não, vou falar com ele não. vou vir direto pra cá. Tocar pedra de arcada do líder. Oh, que interessante. Vale da impureza. Abismo pervertido. Este vale úmido é um refúgio para os usados e esquecidos. Os seus habitantes afligidos pelo veneno e pela peste, aguardam a morte neste lugar abandonado, atacando aqueles que por aqui via Vaga, vagueiam, esperando oferecer às suas almas a única mulher que lhes mostrou compaixão. Ih, a única mulher que mostrou compaixão quem será? Uh, deixa eu ver como é que estou de equipamento. Ok, eu apenas tenho o essencial, né? Exatamente. Supostamente o essencial, né? Vamos lá, vamos para o abismo pervertido. Bora lá, vamos ver o que vai dar. Vamos ver, espero que eu não morra todas as vezes que o último episódio, não é mesmo? Sai. Como é que eu troco? É o truco? É assim, ok. acho que se quebrando as coisas aqui não vai dar em nada, né? Dá pra subir. Hummm... Eu não sei se eu subo ou se eu desço. Se eu subir vai muito longe. Parece que não. Aê Destiny, valeu por quebrar a imersão, ô bosta. Pera aí. Eu sou uma pessoa perdida. Eu também, amigo. Porque eu não tô vendo nada, velho. Tô muito escuro. Opa! Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci como é que mira. Ai, um bicho tá vindo atrás de mim ainda, velho. Pum! Que susto. Tá. Eu acho que é assim que mira. Tem outro bicho vindo. Não é possível. Ah, tá ali, ó. Tá ali. Tá. Ah, lembrei como é que mira Sai, sai, sai, estamina Isso eu lembro, eu lembro da estamina Ai Eu não tenho esse bicho, velho, não sei qual que é a estratégia pra ele Pera aí, ali tem alguma coisa Ah Ah Vou tocar a mancha de sangue Lotus de nobre, tá Ali foi o cara que morreu Vamos subir agora. Eu vou ir por cima primeiro, velho. Se bem que eu acho que por cima é pra passar. Mas de qualquer jeito, os caminhos são muito longos pra ser só um caminho pra passar. Então, vamos por cima primeiro. Em cima deve ter um chefão e embaixo deve ter outra. Outro. Outra. Ah, esses cachorros não vão levantar, né? Nossa, por um momento eu achei que era o cachorro levantando, velho. Tadinho dos cachorros, irmão. Caraca, isso é um cachorro o quê, velho? Isso aqui não é um cachorro, mano. Um cachorro é um... uma... um largato. Largato. Um largato. Eita, caraca, tem um monte de bichinho aqui. Ok. Isso aqui que quer é? Aos três. Aos três. Não é ao três, no três. É aos três. Ai, ai, ai, ai, ai. Aqui temos alma de herói consagrada. Eu não faço ideia de onde ir, cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tô levando um susto muito, velho. Ué, ele caiu ou não? Não sei. Sei que eu vou voltar para aqui. Ah! Ah! Cê... Nossa, que ridículo, mano. Um guerreiro que não pula. Putz, é agora, velho. Eu tenho que vir aqui mesmo. E aí, ó. Vai, cai, cai, cai. Falou Ih! Alguém morreu aqui. <risos> <risos> ah, não, mano. <risos> ah, velho, eu não vou começar esse erro não, né? Não, não vou. Ah, não vou. Ah, se eu vou. Cima? Como assim em cima? Ai meu Deus do céu! Assim em cima. Ai, R1. Ai, velho. É muito difícil da pele, mano. Por que, é que eu tento? Para! Para! É que se olharmos. Nossa! Tô me empolgando demais, eu acho, hein? Ahn... Uh, é verdade boa tarde, ó. É aqui que eu quero. Hum... Putz, pior que meu guerreiro... os guerreiros desse jogo não pula, mano. Se eu ir ali, pra onde é que eu vou depois? Tô escutando embora, um muito estranho. Olha aí, se eu vou ali... Depois eu vou pra onde? Depois eu só caio ali, não tem outro lugar pra ir. Ó, oh, esse cara ali, deixa eu olhar. E aí, o que você vai fazer? Ah, obrigado, ele sumiu. É que eu não sei onde é que eu Nossa, mano, eu queria muito ter a ps PSCAM pra gravar a PSCAM agora, velho, porque eu tô tomando um susto. Ah, tem como descer a escada. Pular, você não pula, né? Descer a escada, tu pula. Tô... Hã? Vou tocar um monte de sangue. Alguém morreu. Ah, foi ali embaixo, né? Tenho certeza. Tá. Eu não vou deixar esse item aqui pra trás, não. Vou vir nele. Ah, não! Nossa, é uma Morning Star, velho! Mas eu acho que eu não vou usar ela, porque... Ela deve ser bem lenta. Morning Star geralmente são bem lentas. Mas eu vou... Moleque, calma aí. Ah, pra comparar com a minha, sempre é uma complicação, mano. Porque eu tenho que... Tá. Normal e golpe. Agora, a questão é que tem monstros que são fracos contra normal. Tem monstros que são fracos contra perforação. Tem monstros para fracos contra golpe. Como é que eu sei qual que é o fraco? Porque supostamente... Não, supostamente... Tá... Ok. Uh... Supostamente o meu machado é melhor. Só que a questão é que a, a Morningstar, ela é uma arma de dano de golpe. Se esses monstros for pior contra golpe, for fraco contra golpe... O que eu não sei, porque não, não tem nenhum bestiário nem nada do tipo, é, vale mais a pena usar a Morningstar. Mas a questão é que eu não sei. Tá, eu vou usar a Morningstar, vamos ver quanto dano eu vou dar em um deles. E depois, caso contrário, eu, eu volto pro meu machado. 31. Não parece muito! Rato, rato, rato. Vai! 37. Ah, vou machar todo tá mais. Ai, velho, eu, Para aqui. Para muito porrado mano. Tem que parar. Aqui não tem nada. Hora de cair. <risos> Engraçado. Eu não vou cair, não. Opa, alguém morreu aqui? Meu Deus do céu, eu tô muito na beira. Véio. Ué, cadê o cara que morreu aqui? Estou aqui uma mancha de sangue e não deu de ver nada. Oh! Vem, vem, vem, vem! Vem, vem, vem, vem, vem! Ai, vem! Nossa, me dá 300 ataques do do céu! Sai! Ai, eu tenho que comer, vem! Vem, vem, vem, vem! Ai! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Ai, não deu pra dar o negócio. Tem outro! Ah não. É o cara com a mancha vermelha. Foi. Ah, o cara tá fazendo a mesma estratégia que eu. Ah, mano, sai! Ai, eu vou cair, velho. Eu vou cair, eu vou cair. Aí. Beleza. Vem. Esses bichos dão muito ataque. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Ai! Não deu? Ai, tá vindo outro, velho. Sai de mim. Eu quero que ele primeiro. Porque ele já. TAU! Já era! Aqui! Toma! Toma! Toma! Yes! Erva Dolo Crescente! vamos eu para pra crescente, Crescente, que ela recupera menos. Errou Desceu tipo uns goblizinhos Tá, irmão, tu vai descer aqui ou não vai? Ai, desceu Toma, toma, toma Olha, esperando Ok, agora Ali em cima não tem como eu ir Porque, né Um guerreiro que não pula Não sei como é eu... que Nossa, eu vou ter que ir lá em cima E cair Ok, provavelmente é isso Aqui, alguém morreu aqui Cadê? Não sei, o clico e não aparece Beleza Alma de herói desconhecido Nice Tu vai vir? Tu vai vir? Ai! Calma aí, irmão Errou Toma Toma Toma Toma Toma Toma Vai atacar Isso Toma Hihi. Ah, eu odeio aranha, mano Toma Eu e minha aracnofobia me acompanha, né é. tá. Ué, não tinha nada pra cima Não, aquilo era o... não tinha como ir pra cima Só tinha como ir pra baixo hum. Há cinco inimigos à frente Ok, valeu Então onde é surgiu, irmão? O cara tá atrás de mim Achei que eram esses cinco inimigos à frente Opa, errei A Magia nesse jogo, velho não, não sei como jogar esse jogo sem magia Eu tenho bomba, vai Aí se tinha cinco, agora tem três. Ai, oh, eu sabia que ia acontecer isso. que não me pegou. Ai, véi! Calma aí, irmão. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu não tô pronto pra isso aqui, não. Calma aí. Foi. Cara aqui, sai tá perto. Então, velho. Quer uma de surpresa, trouxa? Ué, eu contei quatro. Oh, ah, eu matei eu matei três, então, com a bomba. Talvez eu matei três e não tinha percebido. Ah, tô aqui. Caraca, esses bichos se fingem de morto, irmão. Sabia que tinha te escutado. Vai! Ah, não dá de execução, velho. Boninha. Ai! Toma, toma, toma! Opa! Ai! Não sei se tem como achar alguma coisa nesses barril, mas eu quebro por garantia. Ok, tem um ali embaixo. Isso aqui vai quebrar? Tem com... Tá com muita cara de que se eu andar ali, ele quebra, velho. Ai! Meu boneco escorregou um pouco, fiquei com medo. Oxe, tem um cara aqui. Ah, viu? Eu disse! Nossa, velho! Mas eu sou um gênio, mano. Eu disse que ia quebrar. <risos> não! E é alto, mano. O cara levou 7 de dano. Sorte que não fui eu. Ah! Nossa, eu quase caí, velho! Tem como acertar alguém daqui? Tem Tinha Ah, velho, vai Aí, acertei sai você não tem Deixa eu pegar o machado Putz, mano, eu vou ter que descer aqui Tem muito bicho aqui Eu tenho que a pular Eu tenho que descer a escada inteira agora Não posso pular na metade da escada Uuuuh, olé, trouxa! Que isso? Que aconteceu? Ué, por que que... Isso parece uma mensagem que não deu tempo de ler. Parece uma mensagem que não deu tempo de ler, velho. Continuar offline. Ah, foi erro na internet pra mim. Ah, é, minha internet tá horrível esses dias. Ok, ah, que bicho, tava na frente. É pra ser o amigo dele. Mas aqui... Vai, vai. Ah. Minha internet tá muito ruim esses dias, cara. Imaginei que era isso, mas eu não tinha certeza Eita Tinha um outro life Estruído aqui Opa! Vi disse que tinha outro life Vai empurrar, vai empurrar isso! Agora falou. Vamos lá. Aí será que é chefão? Geralmente quando tem os é porque é chefão. Tu é aí tá né? Não? Oxe. É, geralmente, né? Da última vez não teve. Mas geralmente é isso. Alto novo Ok. Nossa, mano, se o chefão for outra aranha gigante, velho. Não, mas é ela. É ela, fez sentido? É a aranha? Ah, a aranha, não é o aranha. Putz, é. será que é outra aranha gigante? Já teve a aranha armadurada já. Ai! Toma, toma, toma, toma, toma. Mais um? Toma! O bicho ficou se fingindo de morto, não. Eles dão muito susto. Nossa, tô levando os dois de uma vez. Ai, eu errei. Ah, isso que eu gosto. Eu fiz o barulho do bicho, né? Eu fiz um... Ah! Lasca de pedra débil. Alma de herói desconhecido. Eu não tenho outro... Não. Só essa. O que, é que vai cair aqui agora? Esse bicho sempre cai de algum lugar, velho. Ai! Que, que... Que bagulho é esse, irmão? Que casulo é esse? Ele explode? Ai, merda! Nossa, eu vou morrer. Mira! tem como fazer me te bater? Ah, velho, se mano. Caraca, que bicho filha da mãe, mano, sai de mim. Nossa, Eu fiquei um basbacado com a bogota ali, velho. um. Virou o bagulho. Os bogota de pus piscante ali. Uma bola de pus, pulsante milhão de piscante. Ai! Sai, sai, sai, sai! sai de mim! Ai, desse que dá 50 mil ataques, né? Só pra ajudar Excede o peso Caraca! Vou enviar pro... Não, fecha uh... Excede o peso Minha massa Eu só tenho como descartar ela? Ah, eu tenho como enviar ela pro armazenamento Enviar pro armazenamento Vai Ah, velho, não tem como também Eu não sei o que que é Opa! Tá, tem alguma outra coisa que eu posso enviar? Tem alguma outra coisa que eu posso enviar pro armazenamento? Não. Não. Que pesa bastante de preferência, né? Pesa 10. Nossa, eu tenho que tirar mais 4 no mínimo. 2. Ah, não de resistência de fogo. Ah não, mas isso aqui é 0,2. Putz. Menos perda de HP em forma de alma. Peraí. Coisa nessa eu tô usando. Recuperar a MP. Aumenta a resistência às chamas. Eu acho que eu vou tirar o anel de resistência às chamas, mano. Eu vou pegar o... Isso aqui. Menos perda de HP. Aumenta a resistência ao veneno. Resistência a peste, Eu tenho dois anel de resistência às chamas. Eu vou enviar um para o armazenamento. Tô clicando no botão errado direto. Os dois são iguais. Exato. Então, enviar para armazenamento. Ainda não dá, né? Tenho quase certeza que não. Porque é 10 o peso do bagulho. É 10.3. Uh, eu vou ter que... Ah, mano essas lascas de pedra... Tem como eu... Nossa, eu tô clicando no botão errado direto. Que boninha. enviar para armazenamento. Tem. Eu vou enviar tudo, velho. Porque eu não, eu não sei para que serve esse negócio. Envia. Aí, eu peguei. Uh, não era um item. Era trilhão. Era um trilhão de itens. Tá, calma aí. Tem que comparar com a minha. Aqui, eu tenho outra. Tá. Aqui. Ahn. Tá. Ah, pior que não é não é melhor que o meu não, velho. Não é melhor que o meu não, mas vamos lá. Manto de santo. As vestes brancas usadas pelos santos de mais alta posição em peregrinação de proselitismo e salvação. Surpreendentemente duras graças às suas múltiplas camadas. Ok. Vamos vender ela. Vender não, né? Mandar para armazenamento. Aqui, luvas de santo também. Ou... Oh. Hum. Essa luvas de santo já é melhor do que as minhas luvas andrajosas. Vou colocar. Luva... Luvas de santo. As, vezes, as vestes brancas usadas pelos santos de mais alta posição em peregrinação de profissionais de salvação. Surpreendentemente duras graças a suas múltiplas camadas. Ok. E aqui, botas de santo. Tá, essas botas de santo também é melhor que a minha. Uh, parte das vestes brancas usadas pelos santos de mais alta posição em peregrinação. Tá bom, mesma coisa. Eu consegui anéis novos? Não né? Munição... Coisa... Não. Itens, tem... Espera aí... Recuperar... Eu quero recuperar HP... Em primeiro lugar mano. Uh, erva da Lua Tardia... Consome para recuperar MUITO HP. Recuperar HP QUASE na totalidade... Para recuperar TODO HP... Recuperar TODO HP e anula os estados negativos... Recuperar alguma HP ao longo do tempo... Recuperar energia... Para hemorragia, anulação veneno, com sobre MP, recupera a durabilidade da arma da mão direita, Usado em forma de alma para assustar o corpo, tá? Deixa um sinal de alma para retorgar os outros mundo, usa para invadir mundos, isso aqui eu não vou usar nunca, envia fantasma de volta ao seu mundo ou regressa ao teu, abandona todas as almas para regressar ao nexo, uma pedra que emitir luz habilitar... Encanta a arma da mão direita com chama. Ah, encanta a arma da mão direita com magia. Faca de arremesso. Ah, faca de arremesso. Eu Aumenta a sorte. Consome, consome. Tá, não. Vou colocar aqui. Aí essa aqui eu vou colocar essa. Essa aqui. Eu não vou colocar essa. Eu não quero correr o risco de usar sem querer. Aqui eu vou colocar. A pedra dos a... olhos efêmeros. E aqui a faca de arremesso. E foi. Vou deixar aqui para a faca de arremesso, que daí eu só faço assim e eu já mudo pra erva. Pronto. Tá, eu tenho que fazer outra coisa. Tenho que fazer isso aqui, ó. Aí, eu tô clicando no botão errado direto. Envia. Envia. Envia. Foi. Tem... anel da grande força, tá. Tá. Tá. Agora vamos voltar enfrentar aquelas... aquelas bolgotonas lá. Eu tenho quase certeza que isso aqui explode, velho. Que? O se mexe, irmão. Tô com muito medo disso, velho. Envenenado, venado, venado, venado, venado. Uh, uh, veneno! Veneno! Veneno! Uh, veneno! Veneno! Veneno! Veneno! Veneno! eu Veneno! morri Veneno! Eu podia ter usado as facas de arremesso, né? Eu sou retardado. Toma. Toma. play Toma. Pra garantir. Tá. Com essas bostinhas aí, deixa o veneno, mano. Será que tá dando a faca de arremesso? Dá. Examina. Lasca de pedra de tutano. Opa, e aí? Nossa, quase que eu bato nela, velho. Você aí? Ah. Putz, irmã. É muito caro os bagulhos. Talvez seja até melhor do que o meu, mas. Putz, é caro pra caramba, velho. 5 mil conto uma alabarda. Aquela barra deve ser ruim. É, desculpa. Desculpa mais. Não, não. É que eu não tenho dinheiro mesmo, irmã. Você cobra muito caro, tu quer o quê? Fala. Fala. Na verdade, sim, porque se eu morrer, eu volto. Partiu. Tá bom, tá bom. Eu, ia, eu não ia desperdiçar minhas almas contigo. Valeu, falou. Que merda é essa? Tá. Calma aí, ratinho. Espera um pouquinho. Ratinho... Um... Qual que era? É perfumado. Anel de resistência à praga. Foi. Tem mais algum vídeo cheio, cara? Tá Tô aqui perto. Ah, dou uma machadada e eles morrem. Não vou subestimar não. Tá pegando a pedra, meu machado. Tá. Deixa eu voltar pra recuperar a MP. Muito... Ah, minha MP tá máxima, velho. Eu acho que vou. Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu não acredito que eu caí nessa, velho. Ah, o que recupera peste, mano? Diz que eu tenho. Eu não tenho Bom Quando é que passa a peste? Como é que eu tô? Eu só tô inclinando analógico, não tô fazendo mais nada Tá, uh, anel da peste, anel da peste, anel da peste, anel da peste, tá aqui uh, Tá Eu não tenho nada que passa peste, velho é sério? Eu tenho zilhões de itens, não tem um que passa peste. Demorragia pra veneno... Uh, Recupera a durabilidade... Deixa um sinal de alma... Usa, tá? Adora uma pedra... encantada, encanta... Oferece, aumenta, consome... Não tem nenhuma... Que coisa peste. Eu tenho... Como recuperar o HP inteiro... E passar o... Nossa, velho... Bosta. Deve ter que fazer isso. Eu nem vi que tinha outro rato, mano. Ele tava bugado até. Na verdade. Por isso que eu não vi. Ok, o rato tava é bugado. Ué, o rato morreu. Mata ali. Tem um atrás de mim. Tem atrás de mim. Muito medo, velho. A peste vai ser complicada pra mim. Erva de lua crescente. Interessante. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? E em cima. Já esse é aqui mesmo. É na frente. Ah. Tô com a de resistência peste. Tô com a de resistência peste. Opa! Ah, eu sabia que ia acontecer alguma coisa do tipo. Alguma coisa que perdeu life. O que foi, eu não sei. Só sei que não fui eu. E eu só sei que o que perdeu life ainda tá vivo. Tem um bicho gigante ali, véi. Amigo. Não. Nada nesse jogo. Amigo. Amigo. vai aqui pode tomar direito pera aí deixa eu ver aí tá aí tá aí tá o tá aí vocês aí tá aí tá aí tá aí tá aí tá não eu esqueci o que é muito irritante eu eu não ainda não não desse momento aqui, eu meio que fiquei em silêncio, daí então o que aconteceu foi eu continuei o caminho, fui seguindo, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, e morri aí eu voltei tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, e recuperei meu corpo yeah. com o corpo agora recuperado, agora eu tô pronto vamos lá, vamos morri ah, velho, eu não acredito, mano. Ah, mas eu não isso. Tá achando o quê? Vamos lá, ignorando todos os inimigos agora. Passando deles diretamente. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ixi. Essa ponte aqui só dá pra morrer. Ok, deixa eu tentar ir lá na outra coisa lá. Então, vamos aproveitar e recuperar um pouquinho de alma com esses caras aqui. Ah, morri. Ok, voltando aqui. Vem, vem. Vamos atrair ele pra bomba aí. Ah, mano. Tira. Então, eu finalmente consegui. Eu peguei minhas almas lá peguei mais, fui, consegui, matei o gorducho que solta a bola ali pro Ego E, vamos lá, desceu de espiradeiro e você morreu E, eu consegui, mas... Ok, funcionou Você tá me tirando, que é pra chegar aqui? Aí eu percebi que o game é um pouquinho difícil Então, Demon Souls não é difícil no sentido de os inimigos são difíceis de derrotar Demon Souls é difícil no sentido... Que eu não sei onde é que eu tenho que ir, porque tem várias coisas pra fazer e nenhuma delas eu tô conseguindo ir. Então eu vou mudar um pouquinho a estratégia aqui no canal, ok? Demon Souls vai sair mais ou menos, e eu vou começar uma outra série de um, outro jogo, que vocês vão fazer uma votação, um link que tá aí embaixo escrito vota aqui, dois pontos, e aí tem o um link. E é uma votação bem grande, porque vai ter literalmente todos os jogos que eu tenho de, de, de play, então vocês vão lá e... Volto no que vocês querem aqui no, no canal. E com Demon Souls, eu vou gravar toda vez que eu for jogar Demon Souls, eu vou gravar. Só que eu só vou postar as partes que eu fizer progresso. Então, às vezes eu vou aparecer com um arma diferente, um avador diferente, item diferente. Mas porque eu não postei as partes que eu não, não progredi no jogo. Então, é isso aí. Vai ser assim. Volta aí, não se esquece de voltar no, no Games. O que vocês querem ver. Deixa o like, se inscreve. É nóis, valeus, valeus e fui. Tchau! Gravação para o sozinho, tá mal. Tô gravando a mais de uma hora. Aí deu do... um. É a gravação para o sozinho.